Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta. E saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer, pois o processo de emagrecimento irá trazer agilidade na sua vida para tá, entrar dentro de um carro, dentro de uma moto, dentro de um ônibus. Isso é que é uma das maravilhas das formas de como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Sim? Sim.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 Se inscreva neste canal do YouTube e também o pai a ninguém julga, lá deu ao. Mas assim que é ele que vai julgar tudo Você começa a dizer Ah, isso é aqui, cuidado Eu curto você, você interessa Eu não entendo é em um debate sobre isso, entendeu? Conta, eu vou me O debate de Jesus, Espírito Santo Mas aqui diz aqui O que diz que o julgamento Até se eu olho em cima ó, né? O julgamento também não vai ninguém